Como que eu vou dizer para ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer para ele que a rima fez efeito e agora penso inteiro só ele faz minha pupila dilatar. Tá, tará, tará, tá. Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso som é parecido Será que é o do destino? Pensando bem contigo até Combinos, eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro quando seu cabelo, que ela faz é minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a fazer fez efeito, e agora eu penso inteiro: só ele faz é minha pupila dilatar. Conheço bem, quero um atalho pra te convencer Que a gente se combina, é só você não vê, Mas eu vejo, eu, eu vejo E saio no espelho pra tentar te ler Invento mil casos pra te esbarrar por aí Não sei o que faço, eu quero mais, eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela? Que eu gosto do seu cheiro da tá com no seu cabelo só faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que ele vai fez efeito E agora o inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você Eu quero você Eu quero você É maneiro que ela faz minha pupila dilatar